baby da da Salve família. Que tal tá o kitzão da Falco, ó, pintadinho já, ó, tudo zero, mano. tá o carro aqui, mano. Ó, tudo zerinho, mano. Mandei pintar todo o kit inteiro completo. Agora eu vou levar embora é só montar, mano. Olha que bala. Aqui tá sujo, que é só detergente só que ele usou para poder colar o adesivo. Vamos pra casa agora e montar essa motoca Nossa, vai ficar pelo aí Pintura bala, mano Nossa, a hora que tiver polidinho isso daqui vai ficar lindo, hein, mano Falqueira de cara nova, hein, velho É isso aí, família Não vai esquecer de deixar o like pra nós aí, hein Tá compartilhando com a rapaziada, hein Demorou? Tamo junto Falou, bora pro vídeo Aí, família Quem precisar de qualquer trampo de pintura, ó falar pra vocês, hein, mano Melhor que isso aqui você não vai achar não, hein Olha essa pintura, é. mano Olha isso Ó, não fui eu que fiz, hein, rapaziada Vou tá deixando o contato aí na descrição Do cara que pintou essa moto aqui Falqueira ficou zero, mano Olha isso, velho Você é louco, mano Bala demais Precinho bacana aí, cabe no bolso Onde é que fala, né, pai? Olha Falcão ficou tinindo Pra quem não lembra, tinha um amassadão aqui no tanque do acidente que eu sofri. Que amassada, rapaz! Nunca vi amassado aí na minha vida. Oi? Zero de zero, mano. E aí, família? Tá com algumas peças aqui da falqueira, ó. Vamos tá passando um preto fosco aqui. Pra dar uma melhorada aí, que tá vendo que tá esbranquiçado. Deu uma lixadinha com a 600 já. Só vou vir com a tinta agora. 00 Transalpichavão Aí ó, a família Botou aqui ó Pedro do cabelo, ó Salve, salve rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal ela vai estar montando aqui ó mostra as peças aqui que nós nós vamos para pintar ó família protetor de escape mostra de perto ó protetor de escape ele era cromado mas eu preferi mandar pintar porque o cromo estava feio a mesa A mesma cor do protetor e mandamos pintar também o escapamento de preto Pra dar uma destacada melhor. Vamos estar tá colocando aqui o protetor. Acho que eu vou pôr o escape lá primeiro. É, primeiro de tudo vamos colocar a churrasqueira. A churrasqueira tá aqui embaixo aqui, ó. Nós tirou aquele.. Aquele negócio ali, ó. Nós tirou esse daqui, ó, mano, que é o original dele. Da Falco. E vamos estar tá colocando essa churrasqueira aqui. para quem quiser estar tá sabendo aí como que coloca a churrasqueira ou como que tira, sei lá. Que é só soltar o banco aqui com a chave aqui, ó. E arrancar esses quatro parafusos. Esse, esse, esse e esse. Beleza? Aí aqui já sai. Vou tá tirando os parafusos aqui, porque eu tinha colocado aqui só pra não perder. Vou tá pôr a churrasqueira aí. Eu peço pra esse filho da puta aqui gravar, mas toda hora ele fica no celular respondendo a mulher dele e esquece de mim, mano. Aí ele não grava o bagulho direito, velho. Mano, o cu, viu? Rapaziada, tô pegando com carinho aqui porque... Acabou de terminar de pintar Ele só pega tá... com carinho é, Com carinho a sua mãe, aquela é vagabunda É minha também, pô Fala se a mãe saiu, mano Você coloca o parafuso e dá rosca? Depende, mano Quando é na sua rosquinha, o parafuso entra direto Tá espanado, né? Seu corno. Depois eu dou o um aperto final. Só prender essas peças aqui pra ela não ficar estragando aqui embaixo aqui. Já tinha montado tudo, mas resolvi desmontar aí porque tinha que pôr o negócio do carburador ali. Já coloquei. tá todas as peças aqui de novo, Tá montando aí de novo Salve, salve rapaziada Começando mais um vídeo aí no canal Eu nem mostrei a moto pra vocês terminada, mano Deixa eu gravar aqui pra aqui, vocês Falcão tá aí, ó Pintura finalizada, já tá montada Já dei vários pião com ela já Tá até empoeirada aqui, mano Porque eu saio mais catitã tem que entrar em reforma, mano Porque aconteceu os imprevistos aí Olha a situação dela Ó Ó como é que tá essa frente aqui, rapaziada Ó, parafuso aqui Um monte de Soldado que eu tentei fazer Depois meti o um forca-gato aqui também, do bagaceiro, o painel, vocês tá ligado? O painel, tudo zoado Também É, manicô tá aqui, ó Tá quebrado, ó De partida aqui, o manicô ó, Também tá quebrado Esse aqui é o punho, cara, esse aqui é o manicoto. é o que mais? Só isso aí, dali é só isso aí Aí aconteceu uma imprevisto aí, mano Que quebrou minha roda, vocês podem ver Que aqui eu tô com a roda liga leve E aqui eu tô com a roda de raiada Porque quebrou, mano e Eu acho que fica mais da hora com a raiada, mano Eu vou ver se eu compro O jogo de roda Novo, tudo novo, com cubo novo Pra poder estar tá colocando aí Porque se verem é a situação que ficou o ar Vai estar tá passando a foto aí pra vocês agora aí, ó e ficou nessa situação aí, mano, foi um buraco, era uma boca de bueiro E em volta fizeram um quadrado assim, em volta da boca de bueiro aquela, aquela boca redonda, tá ligado? De bueiro Aí fizeram um quadrado em volta, o Diner Aqui na minha cidade o saneamento básico é do Dai Aí os caras fizeram um reparo lá e eu passei no buraco, mano com um 60 por hora eu tava aí, abriu o ar desse, dessa forma aí Beleza? Aqui também, ó, tá preso com forca gata, as asas Preciso trocar também Aqui nessa moto, rapaziada, vai no mínimo aí brincando uns 1.500 conto pra deixar ela né, certinha, tudo certo mesmo. E eu vou fazer, rapaziada. Fora usar aí ainda, 1.500 fora usar. Eu vou fazer ela inteira e deixar ela zero. E vou pôr aquele polimete. Voltando pro Falcão aqui, Falcão tá zero de tudo. Você sabe quem eu tô falando, né? Eu que mandei mensagem pra você falando que eu então? precisava falar com você. números. Vamos estar tá ligando aqui para vocês verem ela também. Bateu, pegou, acho. Vou botar no neutro aqui. Então, ele comprou um celular na loja 100. Primeira ligada do Jim. Não, acelerar. Ah, fogador aqui, ó. E família, essa setinha aqui eu acho o charme dela mano, já não tira essa seta por nada. Quando então, você passa no buraco você chacoalha, mano, vai é hora. Zera de tudo família. ligaram no flash para mostrar a pintura é isso aí família espero que vocês tenham gostado da falqueira Tá zero agora, pneuzinho novo. Tudo, tudo certinho, mano. tem nadinha pra fazer, mano. E a Titan Zona vai reformar e deixar zero também. Espero que vocês tenham gostado aí do Falcão. Agora tá zeradinha, demorou? Então deixa seu like aí, tá compartilhando com a rapaziada aí. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, demorou? Falou, tamo junto.